para dar tudo certo. Senhor Deus, tu que me sondas desde o teu santo abrigo, bem sei que tudo podes e que pouco nega aos teus filhos. Senhor, saiba que sobre todas as coisas eu oro com fé para que seja atendido. Confira o teu poder e no teu bom coração em ajudar cada um dos teus filhos. Não nega de mim a ajuda, pois sei que tudo podes, inclusive me dar o que espera o meu coração. Meu Santo Senhor, me coloque em tua providência para que eu consiga aquilo que tanto espero. Gratidão.